pergunta bem direta para te fazer. Você quer ser contratado como propagandista ou representante de laboratório dentro da indústria farmacêutica nos próximos seis meses? Se a sua resposta é sim, então esse vídeo é para você, que comigo até o final, que eu vou te explicar como que isso é completamente possível, como aconteceu com essas pessoas aí que eu vou mostrar para você. Estes são alguns casos de sucesso de pessoas comuns conseguiram conquistar a sua contratação como propagandista, seguindo exatamente isso que eu vou mostrar para você agora. Mas antes eu preciso me apresentar. Eu sou o Celso Dias, cofundador da Benchmark Treinamentos, uma empresa que já tem mais de 5 anos especializada em formar propagandistas de excelência para a indústria farmacêutica. As pessoas me perguntam como que nós conseguimos tanto sucesso assim em formar profissionais para todo o Brasil. Hoje a gente tem alunos atuando na indústria farmacêutica nos um maiores e melhores laboratórios em todo o território nacional e as pessoas têm curiosidade de saber qual é o nosso segredo, como que a gente consegue fazer isso com que pessoas sejam contratadas, produzir sucesso em todas as partes do país. O nosso segredo está na nossa metodologia, na forma como nós preparamos essas pessoas. Desde quando a benchmark foi fundada, ela nasceu com o objetivo de atender a demanda de uma figura bem específica que é o gestor da indústria farmacêutica. Isso mesmo, o gerente que tem o poder de contratar os profissionais. E de lá para cá nós desenvolvemos uma metodologia capaz de preparar os profissionais para atenderem essas demandas. Você sabe qual que é a maior queixa dos gestores hoje em relação aos candidatos que desejam ingressar na indústria farmacêutica? Talvez isso vai te surpreender. Olha, eu vou reproduzir aqui na íntegra o que eu mais escuto dos gestores. Abre aspas. É impressionante a quantidade de candidatos que dizem sonhar com uma coisa que nem conhecem. Fecha aspas. Presta bastante atenção nessa afirmação e no que ela quer dizer. Em outras palavras, o gestor está dizendo Como é que você me diz que sonha com uma coisa que você nem conhece, criatura? Então você tem que conhecer aquilo que você diz que sonha. Agora eu te pergunto: imagina você agora na frente de um gestor, sentado numa entrevista, conversando com ele e querendo provar que você é a melhor escolha para ele. O que você é capaz de dizer que conhece sobre a indústria farmacêutica? O que você é capaz de dizer que conhece sobre a profissão propagandista? E mais importante, como você pretende mostrar que já tem em você? as competências principais desenvolvidas dessa profissão. Ou você imagina que o gestor vai comprar essa briga e te contratar e gerar isso em você apenas depois da contratação. Meu amigo, isso não vai existir. Ou você chega pronto, ou essa oportunidade nunca vai acontecer para você. E é justamente para esse objetivo que serve o nosso programa de desenvolvimento da Benchmark. É isso que nós queremos gerar em você as competências necessárias para você chegar pronto para a entrevista e assim se apresentar para o gestor. E assim o gestor ter facilidade de te ver como um profissional certo para executar aquelas funções. Não porque você acha que você está pronto, mas porque você realmente está pronto. E como que na prática funciona isso? Como que funciona o nosso programa de desenvolvimento? O curso 100% online, Propagandista de Excelência da Benchmarking, é composto de 109 aulas, divididas em quatro grandes módulos que são completamente programados são desenhados para desenvolver aquilo que é necessário em você Você começa com o modo de iniciação depois você vai para planejamento estratégico em seguida rotina e por fim a entrevista e essas aulas elas são projetadas para serem muito objetivas para que você consiga aplicar na sua prática no seu dia a dia aquilo que é necessário desenvolver para ser um propagandista imagina você treinando isso agora Imagina você se tornando propagandista hoje para conquistar o que você quer amanhã. Essa é a forma mais inteligente que existe. E todo o nosso programa de desenvolvimento foi desenhado e projetado para isso. Você aprende a todo momento, a cada espaço que tem dentro da sua rotina, você encaixa ali mais uma aula e aprende uma coisa nova e já vai aplicando, a gente vai entrando na sua rotina. Mas não se engane, não se trata somente de videoaulas. Ao longo de todo o curso, você será acompanhado por um mentor. Esse mentor é um gestor atuante na indústria farmacêutica, um grande laboratório, e que vai te acompanhar e corrigir todos os seus 13 projetos que você vai fazer ao longo do curso. Esses projetos não têm respostas prontas e eles servem para desafiar você a desenvolver as competências necessárias. Mas não fica só nisso. Você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva, onde você vai interagir com alunos de todo o país. Alunos em formação, como você, alunos já formados, alunos já ingressos nos laboratórios, todo mundo interagindo para gerar muito network e mais conhecimento ainda. Você vai interagir também com os gestores, nossos convidados que participam dessa comunidade, deixando ali sempre novos conhecimentos, novos aprendizados e mais realidade. O que acontece também nos nossos encontros online mensais ao vivo. Exclusivo também para os nossos alunos. E além disso, não acabou ainda, tá? Você vai ter nas mãos uma outra ferramenta maravilhosa, que é o aplicativo da Benchmark, que é o nosso banco de talentos, o seu currículo diretamente na mão do gestor. Agora eu acho que fica claro para você o que a gente tem alcançado tanto resultado. E eu volto novamente à primeira pergunta desse vídeo. Você realmente quer? Ser contratado como propagandista dentro dos próximos meses, então agora você já sabe a forma mais inteligente, mais eficaz disso acontecer para você. Vamos falar então de investimento? Hoje o custo da benchmark representa um investimento de 12 vezes de R$ 158,08 no cartão de crédito. É um investimento de R$ 1.897. Mas para essa semana, para o fechamento desse mês, por saber das oportunidades que vão surgir logo, nós estamos com uma promoção especial e o preço está em 12 vezes de R$ centavos, o que representa um investimento de R$ 1.597 até o final desse mês, com todos esses benefícios diferenciais inclusos para você. Tá? Eu espero que isso te ajude a tomar a melhor decisão para sua carreira e que te incentive a começar agora a se tornar um propagandista de excelência. Para saber mais, acesse aqui o um link vai estar em algum lugar nesse vídeo e já garanta sua vaga com essas condições especiais. Eu te vejo do outro lado, que é o lado onde os vencedores estão.